Oh! Oi gente, eu sou a Tata e no vídeo de hoje eu vim trazer uma espécie de coisas que você não deve fazer num primeiro encontro. Não é bem isso. Na verdade eu mandei lá no meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram não esquece de seguir meu arroba é @esse aqui. Quase derrubei um chá quentíssimo agora no meu pé, não sei se vocês observaram que eu fiz um movimento meio estranho aqui. Tata, MNZ. Tata, mnz nesse vídeo a gente vai ter uma participação aqui, se vocês escutarem uma vozinha no fundo assim falando umas coisas. Oi, gente. Nem sempre tão legais nem uns comentários nem sempre tão pertinente, né, amor? É minha mozinha aqui do lado, aqui tá? Pra atrapalhar mesmo. É nada, ele tá aqui, ele veio ver. Ouvi as histórias, porque eu falei pra ele, amor, tá engraçado. Quer participar dessa gravação dessa gravação? Ele falou, quer? tá sentado aqui. Vocês entenderam, né? Enfim, me segue lá no Instagram, segue ele também. Amor, oh, uh -huh. -mnz. É, <risos> -mnz. O dele também, arroba -mnz. É, é, é Instagram de casal. É, Instagram de... o Instagram de casal. Inclusive, fica a dica aí, ó. Instagram de casal, Facebook de, Facebook casal, de é casal, até ó, vou até desabafar, até botar foto de casal no, no WhatsApp é muito prega porque assim ó, de quem que é o número? Vai, aí, tu vai é, falar ela, com, com quem? Assim. Nossa, vai ter um monte de gente que eu conheço Todo que usa foto de foto casal não. e vai olhar tipo Nossa tata é sério? Que pena. Eu achei que você nunca me falou nada que e pena canal de casal será que é legal? canal de casal é legal é. ah canal de casal é como muito um legal nossa como é que seria seria não sei como seria o meu canal e do Musa, Musa ou tata? Mus não Mustata tá tata mu... mano tá Tam... tá mano gostei tá mano, tata, mano. <risos> nossa eu fui muito do assunto gente volta volta volta volta <risos> Eu pedi lá no meu Instagram e aqui na comunidade do YouTube pra vocês me contarem histórias de dates ruins usando a hashtag DEITE RUIM. Mas a brincadeira não precisa terminar aqui. Você pode deixar aqui nos comentários se você tiver uma história muito boa, de um date muito ruim. Então me conta aqui e fica comigo até o final do vídeo. Porque até o final do vídeo eu vou contar uma história de um date ruim, né, amor? Não sei, vai. E talvez não terminou tão ruim assim, não saberemos. Então até o final do vídeo fica aí comigo, tá? Então vamos lá. Vou te expor. Vou expor a Vai expor ele. Como é que era aquele meme do expor ele? Eu vou expor ela na internet. Não sei, eu fiquei preocupada agora. Não sei. Não, não sei se é tua, amor. Eu tive outros dates. Não preciso, sei se é tu Precisa... Não, preciso te contar que eu já tive outros dates. Não, mas eu não queria estar aqui pra, pra ouvir pra, isso. Pra ouvir isso. Ah, não sei, gente. Fica até o final que daí vocês vão ver. Primeira história de date ruim é do Davi... ST Lima. Uma vez combinei de sair com uma menina da escola. E conversando com ela, ela me disse que o pai dela podia me levar de volta para casa. Hum. Tudo bem. Encontro vai, encontro vem. Chegou a hora de ir embora. Nunca tinha visto o pai dela. Eu achava. Era o meu professor de história e ficamos os 25 minutos de volta conversando sobre o conteúdo. Putz. <risos> Ele tava ficando com a filha do professor de história Ai, que chato Ah, mas deve ter vantagem nisso, não Voltou conversando com o futuro sogro ainda Sobre, sobre história Putz, nossa, muito aí. Ficou contando história <risos> Nossa Eu falei que os comentários seriam bem bem pertinentes próximo eu estava no meu primeiro encontro com o um garoto que vamos chamar de Lucas para não expor ninguém Letícia é muito sucinta muito fina. muito fina não não vou expor ele ele tinha acabado de sair de um relacionamento minha amiga que também é amiga dele marcou o um encontro pra gente fui para o encontro e no meio da conversa ele falou do da ex do nada primeiro e único encontro óbvio imagina Confundiu, ela falou do não nada não sei eu... é triste, do nada, Mariana do nada Como assim? Eu acho que não chamou ela pelo que ela falou. Só o Salah. Então, fica a dica aí, ó. Em hipótese nenhuma, fala. Não precisa falar da ex, muito menos o nome da ex. Não, e se confundir, pode acontecer. Nossa, rola, disfarça ou né? pede desculpa. Próxima. Uma vez chamei uma garota da escola para ir ao MEC e passar a tarde juntos. Estávamos há umas semanas flertando. Achei que ficaríamos. Conversa vai, conversa vem. Vocês adoram o conversa vai, conversa vem, né? Conversa vai, conversa vem. Depois de comermos, ela. Ela abriu a bolsa e tirou uma revista de uma empresa, tipo Avon, e começou a me oferecer mil produtos. Sério? Ele achou que era um date e ela foi vender a Avon. <risos> Adorei. Não sabia o que fazer, daí fingi que ia comprar algo e dei um jeito de irmos embora, mas o balde de água fria da minha vida... Nossa, cara! Felipe, o nome dele. Nossa, Felipe, que bola fora, cara. Imagina, tu vai... Não é todo empolgado. Mas não comprou nada, pelo menos. Não, ele disse que fingiu que ia comprar. Fingiu que. Nossa. Fingiu se eu correndo no meio do. Não, Mac, não. É sério, nunca ouvi nada perto disso. Vocês têm alguma história, tipo assim? Deixa aqui nos comentários. pior não é isso. pior é que ele deve ter pago o lanche dela hein? Não, não sei, acho que não. Era uma ida ao Mac, né? Cada um paga o seu, né? Vocês sabem que eu não, não sou muito a favor daquele peso do encontro romântico. Puder acontecer altas medo aí. Ela achou que ele seria interessante. Não curtiu e falou: não vou perder a viagem. Não vou, já <risos> tô. Também acho. Não vou perder, não vou perder a viagem, vou okay. vender um Avonzinho aqui, ó. Você conhece os produtos Avon? Próxima! Avon, paga nós! Avon, patrocina nós. Uhum. Ou qualquer outra marca de maquiagem, Jiqueti, Jiqueti perfume. Próxima. Uma vez um menino me chamou para sair. Tudo está vindo bem. Quando me deu uma dor de barriga e não dava para aguentar, fui no banheiro e passei o tempo do encontro inteiro no banheiro. Não, acontece, acontece. Aí ele perguntou o que você estava fazendo no banheiro. Aí eu falei que estava ajeitando minha maquiagem e fui para casa. Tipo, fui para casa, envergonhada. Ah assim tava ajeitando a cara, né? Tava refazendo a face pela demora Esse é um o encontro ah. merda né? Nossa, <risos> os comentários tão bons Eu tô é. gostando, tô gostando Quem nunca, né gente? Tu ir pro encontro já, já chama dor de barriga, né? Eu pelo menos qualquer coisa que eu tenho que fazer Que me dá um nervoso, dá aquela dor de barriga Fazer o quê Putz, tadinha, cara Próxima vez come goiaba pra trancar sei lá. Dica, antes não um date coma uma goiaba, goiaba. Sobe no pé de goiaba. Dá de goiaba Próxima, uma vez fui ao encontro que meu irmão tinha me levado era no cinema. Daí eu disse oi, ele disse oi, dei um abraço conversa nele, conversa vai, conversa vem. E fomos comprar os ingressos. Quando eu perguntei o que ele queria assistir, ele disse que que queríamos ver o jogo do Real Madrid no cinema porque tem mais pixels. E eu perguntei, então por que, que me chamou? Óbvio oh, que ódio. Nossa, eles que chamou porque ela apareceu a líder de torcida. Nossa, que desculpa é ridícula. Ca... Eu não assistia. Eu... Nós já começou muito mal. Tem líder de torcida em futebol? Sei lá, ele deu uma desculpa qualquer. Eu não... Manu, começou muito mal. E aí, tu foi? não Eu não ia. A não ser que eu gostasse de futebol também, né? Se não. Que péssimo, cara. Próxima, eu tava num rolê com um amigo. Até aí, beleza. A gente tava comendo sushi. Aí o Crush não tava bem. Miga. Ah tá, o Crush é o amigo. Miga, ele simplesmente vomitou debaixo da mesa. Nossa. Sushi ainda! Que Ai, talvez. Talvez ele foi fazer uma média, tipo, foi, hum, comida não. japonesa. adoro, nossa! Gente, chegou a Mas embaixo não. da mesa. A primeira é... vez que a gente come peixe cru, né? Vocês lembram? Ou quem ainda não comeu? A primeira vez tu vai lembrar disso, que tu come peixe cru, parece que tá com uma outra língua dentro da tua boca. Parece tá que é língua em cima da língua e, e não tá beijando. Dá um a primeira vez que come, né? Eu lembro. Pô, mas ele não conseguiu se segurar. Tadinho, vomitou embaixo da tá mesa. Imagina, licença. O pé dela, tá não, ela deve. Ai, quase achei a microfone. Ela deve ter que, tipo assim, ter tirado o pé pra trás. É. Nossa, date ruim total. Essa é da Isabela. Ele falava espanhol e eu português. Já já começou meio ruim o dente, né? Já meio estranho, né? O problema começa aí, porque eu falo muito bem, mas não tava entendendo uma palavra do que ele dizia. Combinamos de ir ao Mac. A galera vai bastante ao McDonald's, viu? McDonald's patrocina nós. o Burger King também, se não quiser. É, o Bob's, tanto faz girafa, se quiser. Tô topando também. Lanchão da esquina. <risos> um dogão aí querendo um dogão me patrocinar. patrocinar tô também. O dia estava chovendo. Não, que merda. Eles cada um falava uma língua. O dia estava chovendo e muito frio. Putz, só, já estava. O universo estava te dizendo, miga, sai daí, e tu insistindo, né? Tá bom. Eu fui só com uma blusinha, viu? Tá passando frio ainda. Fomos embaixo de chuva até o e meu cabelo ficou com muito frizz. Até aí foi paciência, né? Acontece. é o meu cabelo pode com muito frizz nesse momento, miga. Relaxa. Eu pedi um monte de coisa e não comi nada, porque não estava com fome. OK. Bem típico de primeiros encontros. pediu um monte de comida e não comer nada. É a primeira vez que a gente foi no cinema, né, amor? A gente pediu um baldão um extra GG top não, master. Um bem. monte de pipoca e a gente não comeu nada. É sério, a gente não comeu assim, ó, um décimo da pipoca, lembra? Não, não, nada. A gente não comeu nada. É porque dá nervoso, Ui, não dá para comer. Beijando. Não, mentira. Ai, que a gente nem beija, Tá, né? ok. Nem sei beijar. Saímos do mac eu com uma sacolinha com meu lanche, tô imaginando cena. Muito frio, muita chuva, ela tá um muito. Comida, Não, frizz não é nada. Estávamos indo até uma praça e eu caí no morro. Nossa. O lanche na mão. O lanche na mão. Me agarrei nas plantas do muro. E, em caps lock, ele não me ajudou! Ai, que filho da! Que ódio! Ficou me olhando com cara de tacho. Eu levantei sozinha, morrendo de vergonha. A chuva tinha parado. Chegamos na praça. Nossa, faz uma novela isso. E quando demos o primeiro beijo, começou a chover bem na hora e um casal apareceu. Esperamos eles irem embora e nos beijamos de novo. Foi muito horrível o banco estava todo molhado e eu morrendo de frio. Ele me levou até a porta de cinema e foi embora. Assisti Hotel Transilvânia 3 sozinha, molhada e chorando. Nossa! Ai, Isabela, que triste, cara. Por que, que ele te levou no cinema e te deixou sozinha? Por que, que ele não viu o filme contigo? Aham. Que não quer calar. E o lanche? E o lanche? Caiu na chuva, né? Molhou, molhou. Ai, tadinha. Tá melhor assim, ó. Poxa, Isabela, tu não perdeu nada. Nada, nada. Nossa! Primeiro indício de que ele começou muito mal, que tu tava com frio e de certo, ele ainda nem perguntou tipo, ah, quer ir pra um lugar mais quentinho. Aí, nossa, tudo errado, cara. Aí deixou tu cair, escorregar sozinha. Aí, nossa. Que bicho, amor. Esses homens estão precisando de ajuda. Meninos, vocês estão precisando de umas diquinhas. Né? Assiste meus vídeos aí, playlist oh tá tá tá doído? Mas nossa ele era talvez na cultura dele era normal se jogar no chão lá sei Fimilou lá sei lá eu vou contar então a nossa a nossa história deixa cê, like Vocês já viram então de, deixa um like deixa um like aí deixa, de, um like deixa nos comentários a tua história e deixa um like para eu contar a minha história peraí deixou é, nossa Ele, eles estão dizendo que deixar, deixou. Sim, tu tá aqui, eu vou contar a nossa história. Ah, isso eu não tô, eu conto um monte de história que eu não sei. Ai, que monte de história, tu sabe de todas. Eu vou para assistir teu canal agora todos os vídeos. Isso, agora. vai, vai ver todos os vídeos. Vou contar a nossa história. Foi um date ruim, né, amor? Não, eu. Lembro. Não, não, foi um date bom, mas foi meio estranho, porque é o seguinte. Resumindo, a gente queria um lugar legal para ir, a gente não tinha ideia de nenhum lugar, a gente não queria tipo cinema, nada muito convencional. A gente dinheiro. foi numa pracinha, não tinha dinheiro, ponto muito importante da história. A gente foi numa pracinha e nessa pracinha um cemitério, e eu não sei por que, cargas d'água, a gente teve. Falei. Foi tu que teve a ideia? Vamos no cemitério da morada. Vamos no na, cemitério! Nas pessoas mortas. Aí a gente foi. Então parecia que era um date muito ruim, né, amor? Parecia que era errado, mas deu tudo certo, não dá conta. Olha só! Então, cara, quando tu tiver desandando, quando o date tiver assim, ó, uma merda que tu pensa, e já era? Perdi o date, já era, não tem mais como consertar. Perdi tem, tem como consertar. Estamos aqui firme e forte, né, amor? É. Viu? Aí, ó. Enfim, gente, se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer muitos outros, assim. Eu adorei ler as histórias de vocês. Posso uh! pedir temas sobre histórias sobre outras coisas. Se vocês quiserem um moço aqui reagindo do meu lado, pode pedir, tá? Pode pedir que ele venha. Foi isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de ver esse vídeo, essa playlist. Se inscrever no canal. Um beijo. Tchau! Arroba Tata MNZ. Arroba Tata MNZ. Não esquece.